Mais duas pessoas morreram e oito deram entrada no Hospital Municipal de Viana por terem consumido a Caipirinha do Azar, perfazendo assim 14 vítimas mortais. Entre os internados no Capalanga estão dois irmãos de 10 e 12 anos. Desde a madrugada até o momento recebemos oito pacientes. Os pacientes apareceram praticamente clinicamente estáveis. Só de realçar que desde ontem também recebemos duas crianças eh, que estão neste momento em observação, clinicamente estáveis. Segundo o pai dos mesmos, o convívio dos jovens acontecia na casa do seu vizinho e, como as crianças estavam sentadas na rua, foram convidadas a consumir. Eles consumiram como fosse sumo de muco, sem saber que dentro da, da sumo de muco havia aquele produto e eles consumiram normalmente como fosse. Somo de Mucua. Quem deu? O que deu foi um jovem de 20 anos chamado Gelson. Já no hospital Josina Machel, onde foram assistidos dois pacientes que consumiram a caipirinha do azar, um morreu duas horas depois de ter chegado naquela unidade sanitária e o outro está estável. No dia 25 deu entrada um paciente masculino. É, com um estado de gravidade em coma etílico e nas primeiras duas horas o paciente evoluiu a óbito. No dia 26 deu entrada um, um outro paciente masculino que apresentava queixas de astenia, vômito e mal-estar Rapidamente estabilizamos o paciente. Neste momento o paciente continua eh, mantém-se estável. No bairro da Coop as famílias estão inconsoláveis, como é o caso da dona Amélia Dão, que perdeu dois irmãos por terem consumido a mesma bebida. Outro morreu sexta-feira. Fomos repositar o corpo sexta-feira e outro do sábado morrer. Somos irmãos. Um deixou cinco filhos, um deixou quatro filhos. Para o sociólogo João Sassando, há crise de valores e carência parental. E é preciso trabalhar-se nas comunidades para desincentivar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Todas as instituições afins, igreja, escola e a própria família, trabalharem de forma conjunta para consciencializar não apenas as nossas crianças, mas sobretudo os tutores, os pais, os encarregados de educação, no sentido de que as crianças não podem, não devem ter contato com bebidas alcoólicas. A administradora do Distrito Urbano de Viana diz que foi por meio da administração e das comissões de moradores que foi possível deter uma das fabricantes da Caipirinha do Azar. Então logo nós tomamos conhecimento, viemos para aqui, eu mesma me desloquei, vim para aqui e começamos a fazer as diligências. Eu mesma fiz, junto com o nosso coordenador. E encontramos a senhora. E a população também, você sabe que não esconde. Pois, não esconde. Encontramos a senhora, falamos com ela. Ela disse, confessou que ela mesma que confessou, que confecionou a caipirinha. E eu. Levei lá na esquadra 45. A vendedora da caipirinha já se encontra detida numa das esquadras em Luanda.